Olá, pra você que tá em fim de festa! Porque foi uma festa, não foi, Davidson? Foi uma festa, teve bolo e teve muita coisa. Teve muita coisa. E a gente vai contar agora o final do UREC Goi... do estado de Goiás pra vocês. Esse é o terceiro... terceiro vídeo, não é isso? Isso, terceiro vídeo dessa temporada aqui em Goiânia, nesses dois dias. E dá uma tristeza ver a quadra vazia, sem barraca, sem menino, sem nada. Vocês lembram que a gente passou aqui no começo, tava cheio de barraca, ó... E agora eles estão desmontando tudo, porque é o último dia e acabou. E as, esse foi o, o UREC, que é o Hackathon do Instituto Unibanco, é, em parceria com o Instituto Educa Digital aqui também, e que fez esse evento voltado para os alunos do ensino médio do estado de Goiás. Esse foi o primeiro e vai vir ainda mais quatro regiões do Brasil que a gente vai acompanhar aqui com vocês. E a gente tá fazendo aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, a cara de tristeza das pessoas indo embora. Olha lá, levanta um pouquinho, ó lá, todo mundo já de mala, todo mundo indo embora, cansado, arrasado. Quer ver, vamos falar com esse povo aqui, esse povo arrasado. Esse, aqui, esse pessoal aqui foi o, o pessoal faz tudo, né? Gente, conta pra gente, vocês assim... Então, nem tão cansado, tá, a, a beleza, sim, já mandou um beijo em Twitter há muito tempo. Ela não tá, mas é que olheiras, não. Já me apelidaram de supanda. Mas, desnecessário, mas não. Foi ótimo, experiência maravilhosa. É um hackathon, é uma maratona, né? Então, a gente já sabia, imaginava que o negócio ia ser puxado, mas que ia ser recompensante, assim, então foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E, e conta a lenda que ontem, às 8 da noite, ah. tinha uma pessoa dormindo enquanto estava todo mundo às quatro da manhã acordado, é verdade, Thiago? Tinha uma pessoa assim que ela capotou em tabarraca, alagou assim todo o ginásio, ela flutuou um pouco dentro da água como uma grande canoa. Foi para um lado para o outro, não acordou, depois voltou para dentro da barraca, continuou dormindo e estava ali aquele temporal, pessoas, pessoas sendo levadas pela enchente, ela ali tranquila dormindo. É, é isso mesmo? Você é um peixe? É quem dera ser um peixe, ser um peixe? <risos> ser um peixe? para então, límpido, gente. Assim, tem um pessoal falando no matado de uma chuva e eu não sei que chuva é essa. Teve chuva, não é engraçado que hoje eu fui tirar minha barraca do lugar ali, tinha uma poça d'água embaixo. <risos> Gente, foi uma piada. Ontem teve subiu chu aqui no Goiás uma chuva forte, de repente, e a gente estava num acampamento, e acampamento é acampamento, né? Vocês sabem como é que funciona. E foi uma correria, e foi muito engraçado, porque os meninos colaboraram, não foi? Ajudaram, participaram, e foi, foi muito mais diversão do que qualquer outra coisa, na verdade. Sim, nem parece que te passou uma chuva um temporal que eu acho que só veio para acertar as coisas esse temporal, colocar as coisas no lugar. É, e agora, que vê, vamos ver aqui. Capi, vem aqui, Capi. Oh. <risos> Capi tem medo da câmera, gente. É um problema. Oi, eu sou o capi. Você é o Capi? Oi, eu sou o Capi. O é, que, que vocês quiserem falar comigo sobre hack? É capi eteriel.com.br. Arroba, arroba, barra <risos> Gente, foi, foi uma delícia, enfim, a gente só tá mostrando aqui realmente esse último pra mostrar pra vocês o que ficou, o que aconteceu, e é muito engraçado porque assim, já acabou o evento, né, uhum. Davidson? Tem, sei lá... Já tem mais ou menos uma meia hora, uma meia hora ou mais? Que acabou isso, Gana. mas tem um pessoal que para eles não acabou ainda não. Tá é. difícil acabar. Tem um pessoal que não quer ir embora, que tá aqui. Teve uns que os pais vieram buscar um pouco mais cedo, ficaram revoltados. Por que que vocês vieram? Não era para vir agora. Não acabou ainda. Enfim, a gente vai mostrar aqui para vocês que a sala de jogos está sendo desmontada, mas eles não querem ir embora. Quer ver? Vira aqui, Davidson. Olha aquilo ali. A galera não para, elas não para, não vão embora. E tem horas isso, não tem. Sim, o tempo todo eles não param. Vão revezando ali um pro Totó, um pro ping-pong e, e continua. Enfim, gente, o balanço que a gente traz aqui para vocês é... Hoje foi a apresentação de vários trabalhos, dos projetos que eles tiveram aqui atrás, ó tem que a gente mostrou para vocês, foram os problemas que eles acharam, criaram aqui os cartazes, e eles prototiparam essa ideia deles e colocaram para funcionar. E hoje foi a apresentação desses projetos. Esses projetos eles estão no urec.org, que é o site do UREC, e também uh, vai, vai ser disponibilizado no caso, para os estudantes que participaram aqui, no grupo que tem, tem um grupo no, no Facebook que eles se conversam o tempo inteiro, e que vai juntar esse grupo com todos os estados, não né? é isso, David? É isso, vai formar uma grande corrente da educação para tornar esses projetos, que foram belíssimos projetos, bem possíveis. Dá para falar que é possível assim, fazer a maioria desses projetos. E procurem também pelas hashtags, a, a hashtag IREC, que tem um monte de coisa lá também, já falando, bem legal, bem especial. E é isso, gente, ficamos por aqui, muito obrigada e até o próximo. Onde é o próximo deles? O próximo é no Piauí, aquele calorão, mas a gente vai estar tá lá para refrescar a memória desses meninos e de trazer para eles um, um mundo novo, né? Um mundo novo, exatamente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Hoje não tem o efeito especial. É, é só tchau. <risos> tchau.